Boa tarde, bom dia, boa noite, trago hoje uma palavra Está no livro de Apocalipse capítulo 13, num versículo 4 até o versículo 6, onde diz Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta E também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5 diz assim A desta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses Versículo 6 diz assim Ela, a desta, abriu a boca para blasfemar contra Deus E amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo Os que habitam no céu Meu irmão e minha irmã esta palavra fala de uma realidade que, na verdade, ela já é presente na vida uh, de todos os seres humanos, principalmente quem já está em Cristo, quem já está em Deus. Aqui no versículo 6, nós lemos, diz assim, que ela abriu a boca para blasfemar. A besta abriu a boca para blasfemar, para amaldiçoar para falar mal contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o nome de Deus é a palavra de Deus, é Cristo a palavra de Deus e o seu nome, né, para blasfemar contra o nome de Deus e o seu tabernáculo, os que habitam no céu o tabernáculo de Deus somos nós, Deus hoje ele vive dentro do cristão nós somos o tabernáculo de Deus do Deus, do Deus vivo então, é o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu a presença de Deus dentro de nós, nos torna ou oh, nos dá a condição de eh, vivermos no céu, nós tendo Deus habitar, habitando dentro do nosso ser, na verdade nós já estamos no céu, o céu é a presença de Deus, o céu é onde Deus habita e onde é que Deus habita? No teu coração na tua consciência, no teu espírito, meu irmão e minha irmã. E como é que é blasfemar contra uh, o nome de Deus? É quando a palavra de Deus, o próprio Deus, Cristo, a palavra de Deus te diz que você já não é pecador, porque o sangue dEle te lavou e te limpou de todo o pecado, Ele te perdoou e te salvou, mas na tua mente vem aquele pensamento, será mesmo? Será que eu fui salvo? Será que eu estou salvo? Você se considera como pecador. Este tipo de pensamento na tua mente, que te acusa de um passado que o sangue de Jesus já removeu, então ela este tipo de pensamento é a, é a besta dentro de ti. é a, Tentando ou blasfemar contra o nome do Senhor, amaldiçoar o nome do Senhor. O nome do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela confirma que você é salva, que você é, assim como Cristo é, tu és neste mundo. Maior é o que está dentro de ti, que é Deus, do que o que está no mundo. Mas há um pensamento a guerrear dentro da tua mente contra esse entendimento. Não te leva a entender. Então, tu ficas na dúvida, estás em meio termo. Tu não acredita que já estás nos céus. Tu não acredita que já estás salva. Tu ou oh, salvo. E, e há essa luta constante dentro da tua consciência. No versículo 5 diz, A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 anos. 42 meses. 42 meses são 3 anos. 3 anos, praticamente. Três anos é, corresponde 40 e, e, e, e coisa. E, e 42 e, e meses. Logo, são três anos, três anos. É, é, os números, os dias, os anos na Bíblia não podem ser levados muito eh, de forma literal, nós temos que entender. São três anos, 42 meses. Eh, três anos, três dias. Três dias, depois de três dias, Jesus disse que iria eh, erguer, iria levantar um novo templo. O novo templo é você. Você é um novo templo, ele ia construir um novo templo. Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Deus habita no templo construído pelas suas próprias mãos. E o templo construído pelas próprias mãos de Deus é você, é o teu corpo, meu, meu irmão e minha irmã. Depois de três dias, tu vais começar a entender. Esses três dias não são literais, é uma fase de tempo. Então você vai começar a entender... A, a palavra de Deus Você vai entender o teu lugar na presença de Deus No versículo 4 diz Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta O dragão é uma figura de Satanás A besta é uma figura da tua imaginação Dos teus pensamentos Que tentam te pôr embaixo toda hora Que tentam te acusar Te levar lá para trás no passado E, e usar o passado para roubar as tuas energias de hoje Para que tu não consigas viver o hoje Com alegria e, e, e, e paz então, isto é a besta, a te roubar a alegria de viver o hoje. E também adoraram a besta. Adorar a besta é dar atenção a estes tipos de pensamentos que te acusam, que te maltratam, que te põem embaixo e querem te matar. Quem é com uma besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, e a pessoa começa a crer, começa a acreditar nesse tipo de pensamentos do passado, ou dos teus erros, das tuas falhas que você comentou lá atrás, e isso é uma forma de adorar, se tu vais estás a adorar a besta, então pare de olhar para trás e olhe para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Meu irmão, deixo aqui esta palavra para todos vocês. Espero que tenha abençoado e despertado alguma coisa na tua fé, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, Shalom. até mais logo. Deus abençoe.